Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, tempo todo E hoje nesse vídeo, com todo esse ânimo, com toda essa graça que o Senhor nos dá dia por dia Eu vou mostrar para vocês como fazer uma saia de prega Uma saia, né, sendo transformada através de uma calça jeans Então fica aí para que você possa aprender Vamos comigo? O primeiro passo que a gente tem que dar é deixar a calça pelo avesso. Após isso, a gente vai pegar um abridor de casa e passar pela costura toda que fica na parte externa da calça. É essa costura que a gente vai tirar. Com o abridor de casa. E aqui também. Olha ele. Ele é super acessível e bem baratinho. Então, a gente vai abrir toda ela aqui, na parte do meio. Como a linha já tá toda solta na parte de dentro, quando você fazer isso aqui, ó, ó ela vai sair facilmente e não vai lascar a sua calça. Então, é só colocar força e abrir. E quando chegar nessa parte aqui do gancho, Atenção também, como eu já abri, vai facilitar bastante. Então, essa é a técnica para você abrir a sua calça. Aí, abrimos toda a calça. Agora nós vamos abrir essa parte aqui, que é a parte mais chata. Mesmo eu já colocando tudo, ó, você tem que ter bastante cuidado. de casa, fica com ele do seu lado porque sempre vai ter alguma linha que não foi cortada, que tem bastante zelo quando for abrir pra não lascar a calça e essa aqui é uma dessas calças bem apertada Essa parte do gancho você vai abrir, quando a calça que a gente está trabalhando é cintura baixa, eu vou abrir toda a parte da frente do gancho até a parte do zíper. Agora a gente vai trabalhar essas partes. Tire toda a linha. Agora você vai precisar de alfinete para essa parte aqui. Vocês vão deixar tudo bem arrumadinho na calça, colocar aqui aí embaixo. Essa parte da costura que a gente tirou, vocês vão dobrar novamente. E vai pegar como se fosse uma reta, fazendo uma dobradura. Assim. Dessa seguinte forma. Após isso, você vem, coloca o alfinete, para que você possa passar na máquina doméstica em ponto reto. Só isso. No fundo, a gente vai trabalhar a mesma coisa, porém, com algumas alterações. Se você quer, nesse modelo que eu vou trabalhar, eu vou abrir mais um pouquinho. Após cinco palmos, eu deixei e costurei. Então, aqui eu agora coloquei um alfinete. Vou bater na máquina. Pronto, finalizei. Olha aí o resultado. Imperceptível que tem costura, porque isso depende muito da Linha que você vai usar, o nosso fundo. Eu fiz bem mais do que cinco palmos, porque eu achei necessário, mas a base é cinco, tá bom? É pra você fazer a costura. Você bota cinco e deixa aberto e faz a costura. Então, esse é o resultado pra abrir a calça, pra você trabalhar o gancho. tenho aqui o tecido de 40 centímetros. É, sempre começamos pela parte de dentro. Que é essa parte aqui, cortando o tecido dessa parte de dentro. Então, inicialmente, a gente vai pegar esse tecido. Vamos dobrar dessa forma. Fazendo assim. Que já é o formato que você vai colocar da sua saia, tá certo? Que é a abertura mesmo daqui da parte de dentro. Então, você vai medir certinho que você vai precisar, nessa hora é importante que a sua calça esteja toda certinha, bem alinhada, sem ficar machucada. E você vai pegar e fazer assim. Olha aqui. E aqui a gente vai subir pra ver como fica aqui na parte de dentro. A gente já vai diminuindo essa parte daqui. Então, é isso aí que a gente vai precisar. Então, a gente pega a tesoura nesse momento e vamos cortar aqui. Prontinho. A parte da frente já está aqui. E agora, nós vamos trabalhar o alinhamento, né, dessa calça nessa parte. Você vai precisar aí de alfinete para alinhavar tudo. Ela vai ficar... Por baixo, assim, a calça por cima e você vai aproveitar essa parte, essa costura, né? Que é essa parte aqui. Então, você vai colocar ela, o tecido por dentro e o jeans da calça por fora, né? Na parte externa. E vamos alinhavar tudo pra gente fazer já a parte do fundo. O fundo a gente não vai pegar por baixo, a gente vai pegar por cima, ok? E é justamente com essa sobra aí que ficou após o corte. Então, essa sobra larga já é mais ou menos a sobra dobrando, que a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó. A gente vai dobrar um pouquinho, que é justamente a dobra da costura e Nós vamos cortar Como é que a gente vai alinhavar essa parte? A gente vai dobrar o tecido aqui em cima Dobrar essa parte daqui Você vai dobrar aqui também Você sobe um pouquinho Vai ficar dessa forma E aí nós vamos alinhavar aqui tudo e depois, a gente vai trabalhar a frente também o corte, certo? Mas antes de trabalhar a frente, eu já vou bater essas duas partes na máquina em linha reta, pra vocês verem o resultado já quando eu for cortar a parte da frente. Essa parte aqui, dessa, dessa abertura, você vai pegar a tesoura e abrir até o joelho. Mas antes de você fazer isso, você vai tirar essa bainha, uhum. certo? Pronto, agora a gente vai cortar até o joelho. Geralmente as calças já têm essa marca até o joelho. Se você quiser saber quantos centímetros é, que eu vou passar para vocês também, 44 centímetros de altura. E a largura, Ana, dessa minha calça aqui tem 9 centímetros de largura. Esse é o tecido que sobrou. Então, você vai pegar e fazer essa dobra, assim... Quantos de largura tem essa dobra? Eu vou passar pra vocês. 14 de largura por 62 de altura. Ok, meninas? Então, é isso aqui. Então, a gente vai cortar. Prontinho. Nós vamos fazer agora com esse mesmo tecido, a gente vai virar aqui e fazer isso aqui, ó. E aqui nós vamos cortar. Após eu ter cortado, eu fiz aqui o um modelo de como vai ficar essa parte. Olha aqui. Tá vendo? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer agora aqui. Vai dobrar essa parte daqui do tecido junto com essa parte, assim, pra dentro e vamos juntando, deixando um espaço de 4 centímetros de largura, tá certo? Então, quando eu for dobrando aqui, eu já vou alinhavando com o... Alfinete ou com agulha e linha. Então, você vai fazendo isso desse lado, desse lado. baixo na máquina. E aqui eu coloquei um detalhe. Também que vocês podem aí fazer. Colocar detalhe na, na calça de vocês. Após a gente bater aqui, a gente vai trabalhar esse fundo da mesma forma. A gente vai pegar o tecido com um V pequeno. Um vez de um centímetro para cada lado. Pego o tecido, dobro esse tecido dessa forma. Essa altura é 30 centímetros. Aqui vai ser exatamente 32 centímetros. Então, eu já bati essa parte aqui, essa parte aqui nós vamos bater também. O ideal é a gente fazer essa dobra aqui, gente, e dobrar o tecido também. E aí, a gente vai costurar, certo? Subindo um pouco. Costurando aqui. Eu vou bater agora na máquina, em linha reta, e vamos montar esse lado e o lado de cá. Então, após eu ter costurado frente e fundo também, a gente vai deixar a nossa calça bem alinhada pra gente trabalhar agora a bainha. Você vai pegar, tirar um dedo. A medida desse um dedo é nada mais do que um centímetro. alfinetar ou alinhavar fica ao seu critério a gente vai fazer isso aqui por toda a saia e vamos passar na máquina em ponto reto e eu vou trazer o resultado para vocês quem quer ver o resultado dessa belezura? quer ver o resultado? eu vou passar a foto aí no final mas antes você vai ver pessoalmente antes de entregar a cliente porque você sabe né se você não fizer isso e não espalhar e não fazer o negócio render o negócio ir para frente eu não sei, eu vou ter mas olha aí as pregas que eu falei são essas daqui né? o tecido que é uma raso que deixa tudo diferente tudo diferente A gente vai ver o fundo. O fundo, o fundo, o fundo, o fundo, o fundo, o fundo, fundo, Olha que arraso. Que cara de rica. Sempre vai pra festa, aniversário e tudo mais. Gostaram mesmo? Então faz aí. Coloca a sua dúvida na descrição do vídeo. E faz, gente, com o propósito de gerar renda. Tá bom? Porque é legal gerar renda. Você pode desenvolver a sua mente, a sua criatividade artesã. E esse foi o nosso modelinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa a sua curtida para que várias pessoas possam conhecer o nosso canal. E assim também aprender mais com artesanato e divulgar o seu trabalho. Que Deus possa te fazer uma pessoa abençoada na sua casa, no seu trabalho, onde você for. Que a palavra do Senhor seja guardada no seu coração e que ela seja a lâmpada para o seu caminho. Até a próxima e um grande beijo!